Sejam bem-vindos a este lugar que acabamos de criar Lugar sagrado, trágico e engraçado Que recebe a todos, sem decisão, por massa, crédito ou padrão Que ambienta os dramas, as comédias e as tramas A resultante ação ofegante de dois que estão a criar Senhoras, senhores, reparem que agora vamos.

Uma terra sagrada Que barulho, que lambança Saltou do meu vento incontente E parecia dizer É sábado, minha gente A parteira que amparou Tentava reter seus dois pezinhos Sem conseguir ela dizia Que menino danado Como vai se chamar ele, Maria? Luiz O que

Logo depois do encontro A relação, uma reação Quando o seu moço nasceu no rebento Não era o momento dele rebentar Já foi nascendo com cara de fome Eu não tinha nem nome pra lhe dar Como fui levando Não sei lhe explicar Fui assim levando

e ele a me levar. E na sua meninice, ele tinha me disse que chegava lá.

Recebam, pois, o astro ou a estrela. E de dentro da explosão para sempre o um grande mistério uma vida viva, meu pai.

É preciso de um pedacinho de silêncio Para dar folha com as dores Vinha com a necessidade de ser amado Oh mãe Oh mãe Oh mãe A gente nasce, mas os olhos vão abrindo devagar

imitamos a madrugada minha mãe é um corpo

Para encontrar o um resultado Sem falar que volta e meia eu senti um zero na metade Até logo, estou saindo também Tchau, filho Arame também? Não, vou atrás de transformar coisas Coisas? Que coisas? A casa, o dia, a vida Precisa de trabalho Com o trabalho a gente transforma as coisas

Hoje não, mas esperto, não fique triste. Toma, esse é seu brinquedo. Cuida dele, que ele cuida de você. Fique aqui, cuide dele, da casa e de vocês, tá bem?

também passa ali

Olha só, está comendo tudo. Isso é para dividir. Para, para pra todo mundo, para.

Todo mundo ama com o amor que tem. Vem, filho, vamos dormir um ano? Vamos!

Volumes e limites. Sempre em onda de chegada. Conforme as pinceladas numa tela computada, solta no espaço. Querer. Pegar. Isso. Usar.

Aquele que tem a luz no peito, move, chega, corre, volta, recolhe, guarda. Então tudo está pronto para ser alguém. Basta haver precisão de ir e voltar, comer ou beber, crescer e crescer. <risos>

Que bom que você ganhou sua bike. agora pode estar sempre por aí com a gente. Não, não estarei não. Por quê? Por quê? Porque eu vou estar sempre na frente. <risos> Olha o bicho! Puxa pessoal, por que não temos com rodas? É mesmo, se tivéssemos rodas,

Seria algum tipo de super herói É, pensando bem Deve ser muito difícil ter rodas Difícil? <risos> pois eu garanto que faço qualquer coisa com é rodas é. Qualquer coisa Vamos pensar

você atravessar um trecho na lama? Tranquilo. Tomava distância, vinha correndo e bombava por cima. Ha, ia cair de cara no barro. Pois eu duvido mais ainda você nadar no rio. Deixa comigo. E eu rogar fundo. E subir em águas? Nessa ah. hora eu mandar subir pra mim. Se for pra fugir de cachorro, nós subimos. Já você...

É, pensando bem, acho que não seria bom ter rodas o tempo todo no lugar dos pés. Mas é legal a gente imaginar, né? Imagine poder dormir mais um pouco de manhã antes de brava, depois era só correr e chegar no mesmo horário?

A gente poderia ir mais longe e conhecer mais lugares. Mais pessoas, mais amigos. Enquanto ficassem em casa, depois era só voltar. Seria bom. Você já pensou em não voltar para casa? Eu já, triste e machucado, por dentro mais voltei. O difícil é desmachucar. Chega de conversa, vamos queimar raça

Chega aí.

bicicleta aí é mas já é, estamos indo embora se eu tivesse com a minha bike aqui eu ia dar uma volta com vocês deixa eu pra próximo então né quer dizer nós ia pegar uma corrida mas logo vocês iam ficar pra trás pra trás porque pra trás você é tão bom assim <risos> eu não sou eu que sou bom não minha bike é que é muito boa e qual é a diferença amor? Ah, deixa pra lá vamos seguir Pera aí, boy deixa eu falar a diferença sabe que diferença é minha bike é nova

bem equipada, cara moderna, bem melhor que essas porqueirinhas suas aí. E daí, moço, ó, daí que eu queria saber se você quer sentir na pele o que é velocidade. Vamos, Luiz, vamos embora. Mas você diz que ela não tá aqui, ó. Moço, isso não é problema. Se falam da bike, tá, você busca ela e pode ficar com ela até cansar. Vamos, Luiz, deixa eu falar, vamos embora, vamos.

Mas se você ficar dando ouvido esses dois medrosos aí, ó, você nunca vai saber como ela é. Você também é medroso? Não sou nenhum medroso, amor. Então, vai buscar a bike, vai querer ficar com ela? Vamos, Luiz, vamos! Ô moleque, você tá atrapalhando o meu esquema aqui, otário, dá licença! Onde é que está a bike? Então, olha só. Você leva isso aqui pra mim. Não. Quando você voltar, te entrega a bike. Combinado? Vou pensar,

Beleza, pensa mesmo. Uma bicicleta da hora para você andar com seus amigos, para você andar com sua namorada.

Vai dar uma volta com a moça. Onde o meu amigo foi? Foi fazer um favor pra mim. Ah, vou esperar ele voltar, então vou decidir. Beleza. Fica aí, otário. Sonhando com a bicicleta da hora. Depois se arrepender. Não vem querer me pedir, seu otário. Ainda bem que você não foi. Mas eu queria ter visto otário. Que Vamos embora. Não.

A muitos, ele é que os seres sonhados são defeitos. Desconhece que só enlouquecemos ao não viver os sonhos. O relógio da vida possui a engrenagem perfeita. Não se permite a manutenção, pois não acessa as peças. Assim, não pausa ou acelera. Friamente segue sempre esse sem andamento. O tempo simplesmente passa. Luiz, Luiz, espera aí?

que foi? O que há? Fale conosco. Tá ruim, mas quero mais. Quero sair. Quero subir. Quero mais. Quero diferente. É tudo o que eu quero. Eu também. Vamos. Vejo pra um lugar. Lá diz que é tudo de diferente. Onde é? Do outro lado da rua. Mas eu não vejo nada. Não é isso. Como assim? Acho que lá dá pra sonhar. Vamos. Agora, se for porta janela, ponte pra dentro.

E vai Ei, aqui dá pra lá dentro. Chega aqui. O que você vê? Fala? Estão jogando capoeira. Nossa, que salto. A moça parece que tá voando.

Top? Como assim? O que mais? Espera. Tem um grupo ali. O que eles fazem? Estão pintando. Nossa, oh, que legal. Como eles fazem isso? Deixa eu ver. Eu não vi ainda. Deixa eu ver. Espera. Alguns têm a perna bem comprida. São muito altos.

Diz o que pelo amor de Deus? Diz, venha conosco Sejamos o que queremos ser Porque possuímos apenas uma vida

e nela só temos uma chance de fazê-la o que queremos. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz.

O queijo com a faca na mão Esse gigante em movimento Movido a tijolo e cimento Precisa de arroz com E Que tenha comida na mesa Que agradeça sempre a grandeza De cada pedaço de pão que Agradeça a clemente Que leva a semente no seu imortal

Zezé e o penoso balé de pisar no cacau. Maria que amanhece o dia lá no milharal. Na ama na cama do Canavial, João que carrega esperança em seu caminhão pra capital.

É como negar o alicerce de uma construção Amar o Brasil sem louvar o sertão É dar um tiro no escuro, errar no futuro da nossa nação Esse gigante em movimento, movido a tijolo e cimento Precisa de arroz com feijão

que tenha comida na mesa, que agradeça sempre a grandeza, cada pedaço de pão. Agradeça a Tião que conduz a boiada do pasto ao brotão. Que terea que colhe miséria quando não chove no chão. Pereira que grita na peru o valor do fregão. Zé na Guiôna, Rebeca, Polinha e Canção.

Zé Pouco, Viola, Rebeca, Polinha e Canção Amar o Brasil é fazendo o sertão A capital.

E